O que é que a Juventude de para e prova para os campeonatos da de Contas e o a de a a Sara Moreira, campeã de Portugal dos 5 mil metros, como é que se sentiu nesta prova? Senti-me muito bem, uh, é o meu primeiro título de campeão de Portugal de 5000, por isso é especial, uh, menos de 9 meses depois do Guilherme nascer, uh, portanto tem um sabor ainda mais especial e eu estou muito feliz hoje porque senti-me acima de tudo como eu esperava e como eu queria uh, rumo a Zurique. O que é que podemos esperar em Zurique qual é a estratégia? Uh, a minha aposta em Zurique são os mil, uh, portanto acho que aí estarei no meu pico de forma da época, atendendo ao facto de que tenho uh, poucos meses de treino, uh, acho que uh, tudo o que eu fizer é muito bom, mas eu sou bastante ambiciosa e não vou esconder que lutarei por uma medalha em Zurique, é esse o principal objetivo, tenho os pés assentos na terra, sei que poderá ser ou não, uh, mas estarei lá de corpo e alma para, para lutar por uma medalha. Ana Dulce Félix, vice-campeã nos 5.000 metros. Como é que corre esta prova? ocorreu bem, é óbvio que vinhamos aqui, para nós somos obrigadas a vir aqui quem vai aos 10 mil metros eu vim cá para tentar dar dar o meu melhor e se conseguisse, claro, ser campeã, campeã nacional, acabou por ser a Sara e muito bem, tentámos ajudar ajudar uma outra, não, tentar desgastar o menos possível, a Sara puxou uma volta, eu puxei outra a Sara nos últimos 600 metros foi muito mais forte que eu, saiu muito muito rápido, eu não consegui, não consegui mudar, de, mudar de ritmo, mas acho que temos o objetivo principal é de aqui a, a uns dias que é no dia 12 de, de, de agosto a minha prova e esperamos lá chegar lá e que as coisas corram bem Em Zurique vai defender o título Como é que, o que é que podemos esperar da Ana? Sim, eu, a pressão se calhar para mim é muito maior, uma vez já fui campeã, fui campeã europeia em 2012, é óbvio que agora vou lá, estou uh, na partida como as outras, vou tentar dar uma melhor, é óbvio que gostava de, de revalidar o título, mas as coisas não são fáceis porque todas nós treinámos para o mesmo, mas sair de lá com uma medalha ou se conseguir ganhar de ouro para mim era, era uma alegria grande, mas tenho que treinar para isso e não, sou, não depende só de mim o resultado.